Hi people, bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês um pouco do dia a dia do meu trabalho como que é o dia na cozinha como que é o trabalho de um chefe como vocês sabem eu sou chefe de cozinha e trabalho num restaurante então vou mostrar um pouquinho para vocês dessa vida corrida então agora são seis e quinze da manhã eu entro às 6 e meia mas como eu moro bem pertinho do meu trabalho eu consigo chegar bem rápido então estou a caminho e bora lá ver o que, que vai dar look at me Australia is the best place to live look at me Australia is the best place look at me Australia is the best place já cheguei como vocês viram rapidinho vocês devem estar se perguntando aí nossa mas é tão perto que você vai de carro é tô preguiçoso pra caramba eu sei mas é porque pô, seis horas da manhã não tenho vontade de andar não e eu vou ficar o dia inteiro de pé na cozinha então eu venho de carro e eu trabalho aqui num restaurante bem na frente do rio que na real é um, um café restaurante então eu faço o café da manhã e o almoço e três horas três e meia da tarde eu vou embora o restaurante fecha às 5 e mas a cozinha fecha às três é gostoso trabalhar aqui eu adoro por causa do visual e pessoal aqui é bem legal também o horário para mim é muito bom porque três horas três e meia eu tô em casa e eu gosto bastante disso Ali fica o restaurante, aqui tem um parque com um parquinho e churrasqueira, então aqui é um lugar que vem bastante família, bastante pais com, com filhos, então o restaurante é bastante frequentado por crianças e bastante idosos também, eu não sei porque bastante idosos mas nossa senhora aqui dá muito velhinho <risos> e muita criança, é bem legal. É um lugar maravilhoso aqui. Olha essa view. Não sei se dá para ver no vídeo, mas o dono do restaurante, ele já tá ali arrumando as cadeiras, ó, logo cedo. Ele tá ali dentro. Esse é o restaurante Yes, Let's do two first, uh, scramble and a smash for the price today? Yes, sir. Hey, you want to one quarantine, and mushrooms for the today. Yes, yeah, yeah, tô no meu break agora Geralmente eu pego só de 10 a 15 minutos Não tem um break longo Então eu só dou uma descansadinha aqui De frente pro rio Uma relaxadinha rápida e volto E aqui é uma delícia né É 15 minutos bem aproveitado aqui Olhando essa view E pô, esse lugar que eu tô Geralmente tem golfinhos passando aqui É um lugar que os golfinhos adoram ficar E as crianças ficam brincando um dia de sol como hoje então, as crianças ali brincando na, na água se divertindo as mães ficam ali tomando café pegando uma praia olha que gostoso e as crianças ali elas estão brincando de pegar água viva carredinha dá uma olhada vocês aí com medo de água viva estão dentro da água Pena que é só 15 minutos, já já estou voltando para o batente é. You? Man, what is that, bro? Woo! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Have a look, man. <laughs> oh, yeah. video. us all <laughs> money on Instagram. Yeah. <laughs> Galera, acabei de terminar meu shift. Tô indo para casa três horas da tarde cansadinha não foi tão busy hoje porque é um dia de semana mas foi até aqui razoavelmente legal e é assim o um dia de um, de um chefe um dia na cozinha é um ambiente quente é um ambiente corrido com bastante pressão mas é legal eu gosto de cozinhar. E eu tô feliz. Então eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse, esse meu dia de trabalho. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal e deixa sua mensagem lá pra gente, beleza? See you next time. Bye!